eu pego. Eu quero que vocês liguem pra esse número e falem que o Vanderlei mandou falar com a Alvonim.